galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Sério, se liga só onde eu estou Quem se recorda dessa casa? A Casa do Tiro Hoje estou retornando aqui para ver como essa casa tá. Ela é conhecida como a Casa do Tiro pelo seguinte Eu e a Thaís já veio para fazer investigação aqui nesse local à noite E aparece um cara louco com a espingarda dando tiro O local é muito pesado, a gente já encontrou coisa em cima do... Uma mala em cima do... Do forro, da casa, cara, esse cara veio atrás de nós é, é, é muita coisa, cara, muita coisa Acompanha lá no canal do Thiago Furacão Que tem a playlist aí da Casa do Tiro, cara A gente gravou muito vídeo aí, o um local pesado pra caramba E vocês estavam pedindo muito pra mim retornar aqui Pra ver como que está essa lenda, como que tá a casa Se esse cara continua aqui Só que hoje eu não sozinho Está eu e o Hélio, e aí, o Elton, beleza? E aí, beleza, pessoal? Ó, a casa aqui, o é perigoso. Esse cara é muito louco mesmo. Se a gente ver que tem alguém aí, a gente vaza, fechou? Fechou. Porque o cara anda armado e ele mete pau Então, galera, sem mais enrolação, deixa muito like, se inscreve no canal. Se liga só que a gente vai ter que enfrentar para chegar lá na casa, mano, no milharal. Nossa, tamo lascado. Vai ter que cortar, mano. Vai ter que cortar aqui no meio aqui, ó. E partiu. Tomar cuidado com a obra também. Então, bora para mais uma exploração. Cara, vamos caro, vamos o alho dessa casa, cara. Tem alguém aí? Oi? Cara, essa cama ficava aqui, ó. Nesse quarto aqui? Nesse quarto, liga a lanterna né? aí. Aqui, ó, nessa parte aqui ó, de ficava um guarda-roupa, aí. aí ficava um guarda-roupa e a cama ficava bem aqui, cara. Puxada aqui? Ah, do céu. Será que foi ele que veio e fez isso aqui? Será, velho? Será que é ele, cara? É um livro. assim. Sença. Ah. Aqui, ó, era tudo assoalho, cara, tudo assoalho. Ele não foi alguém que fez isso na casa. Olha o tanto de marca de tiro, ó. Parede. Caramba, velho. É, cara. Por isso que é. Ó, pode ver. Na casa inteira, mano. Por isso que é... O cara é louco, mano. Ele tá ativo pra outro lado. Olha aqui. Tudo marca do chumbo, né? Tudo tiro, mano. Olha ah, aqui. Aqui. Tudo tiro, cara. A gente Cara, eu encontrei sério, mano. Um bagulho aqui em cima. Olha aqui, olha aqui. A gente subiu ali de novo, cara. Eu encontrei uma mala aí. Mas o que tinha nessa mala? Tinha umas, umas bonecas de voodoo, cara. Eita. Tinha, cara. Olha, essa porta sempre ficou trancada. Tá a asqueira aqui, mano. Certeza que ele voltou aqui, então. Hã? Certeza que então, ele voltou será aqui. Que ele não anda vindo pra cá mais? Mas e como que foi? Você tentou conversar com ele? Como que foi? O cara não quer conversa, ele já chega metendo bala, filho. Já chega e metendo fogo. Aí, porque... Bíblia sagrada. Aqui ainda tem um pouco de madeira, ó. Oh, ó, Tem uma madeira lá. Vai lá, tá vendo? Tampando, né? Tampando. Por que será que não arrancou essas aqui? Tá tá podre, né? É. Deve ser. É sinistro, hein? Um Vamos cuidar É Aqui, no um final de palmas, não que é rico? Cheguei Aquelas armações de madeira ali o que Será que devia ser essa armação de madeira? Uma mesa medo desse cara tá vendo nós Você tá escondido só olhando né é. Muito mato e ele aparece do nada mano ele aparece do nada eu não sei de onde esse cara vem Vê se é isso aqui Caramba. Cara, a gente vai ter que vir à noite pra ver se esse cara continua vindo aqui à noite. Aparentemente parece que sim, né? Então, parece que a coisa tá diferente aparentemente, Alguém vez. veio aqui e roubou essa casa. Alguém veio e saqueou ela. Eu tinha vez você veio. não tava desse jeito, né? Não. Faz tempo que eu não venho aqui, entendeu? na frente da casa do a gente não deu ainda. Cara, acabou a sua casa, hein? alguma coisa pra poder subir em cima. não É bem alto, né? É alto. Uma hora tentar trazer uma escada daquelas que aumenta, uhum. tentar subir em cima, porque, ó, o pessoal, aqui que tem aquela madeira ali, ó? Não é verdade? Tá tampando, né? Tá tampando, cara. E eu acho uma mala ali em cima, cara. Será que não ah, tem mais alguma coisa ali? Qualquer coisa a gente volta à noite aqui e também volta com uma escada, qualquer coisa de dia e tenta passar a gente subir. parte de cima. Uhum. Dá uma olhada lá. Aparentemente, a cama dele jogaram pra fora. Não sei o que, que que aconteceu, se esse cara foi preso, se ele não tá vindo mais aqui. Eu achei também, cara, uma vez um... um crânio, cara, de um animal, de, um, de alguma coisa ritual, aqui em assim, cima, cara. Sério? Sério. Cara, essa casa aqui é muito pesada, mano. E o spirit box que eu fiz aqui nessa casa, mano, começou a falar em língua espanhol, velho. Um bagulho muito bizarro, velho. tá maluco, velho? Galera, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. A casa está sendo destruída. Não sei se é aquele cara do tiro que está fazendo isso com a casa. Se ele era um ladrão que talvez vinha aqui para poder roubar e a gente estava atrapalhando ele. Posso ser também, cara. Mas eu vou estar voltando aqui para fazer a investigação. Vendo se esse cara continua aqui no local. Comenta aí se vocês querem que eu volte aqui. Cara, se eu voltar aqui vai vir eu, a Thaís o Hélio dá para chamar o Henrique também vim nós quatro aqui e porque aqui é um local perigoso é. cara ele fica dois lá de fora dois entro tenta fazer a exploração e fazer a investigação e a gente tenta fazer uma um, um, a investigação no local dá uma aí, olhada lá em subir, cima né é, tenta subir lá em cima deixa aí nos comentários galera e deixa muito like e esse aí assim, vou encerrar por aqui tamo junto é nóis falou Fui!